Oh, é, eu quero que todos escute aí dentro da empresa E esses jovens aprendizes também Que é muito importante para eles Estão entrando hoje E daqui a 15 anos eles ainda vão ser auxiliar de produção Onde é que já se viu isso? Entra hoje, passa 15 anos numa empresa dessa auxiliar de produção Camarada, é 15 anos de serviço, é profissional, pô Só aqui que 15 anos de serviço é auxiliar de produção Onde é que a civil... Só na democrata, meu amigo. É ou Outra coisa, companheirada. Os outros trabalhadores que têm 10 anos de serviço aí, ou mais anos de serviço aí, vão exigir aqui fora, quando vocês tiverem coragem, junto com o sindicato, que essa carteira de vocês seja trocada como costureiro, como cortador, operador de máquina, porque isso é sacanagem, camaradas passar 15 anos de serviço e ser é auxiliar de produção só na democrata para acontecer uma, uma porcaria dessa porque isso é uma porcaria que a empresa okay. vai o trabalhador 15 anos de serviço os camaradas os jovens jovem estão aí vão passar um ano, dois anos três anos, 15 anos de serviço, sabemos nós o contrato de vocês é só de um ano, mas quando vocês retornarem para cá, vocês podem passar a vida toda de auxiliar de produção, ganhando um salário mínimo e daqui a 15 anos é o quando o é outro Ninguém é contra que vocês receber esse salário. Mas vai ser a favor que os trabalhadores que têm mais tempo de serviço tenham uma gratificação e a maior na sua carteira. Porque não é à toa que foi 15 anos produzindo. Para esse galpão estar tá levantado aí. A custa de quem? Dos senhorias? Tá cedinha? Aí, camarada. Cada tijolo desse aí foi hora extra não paga, foi sonegação de imposto. Cada tijolo que tem nesse galpão onde eles dizem que é dele... Nós sabemos que não tem, vai chegar o tempo que nós vamos tomar esse para pra gente, porque é nosso, dos trabalhadores, camarada. Porque só de não vir hora extra no contra-cheque, já é um roubo, tá ideia? Já é um roubo. Só de um trabalhador ter 15, 10 anos de serviço aí, auxiliar de produção, não é profissional na carteira, é um roubo, é um desvio, é um desvio de função, camarada. O artigo da Os profissionais são o próprio auxiliar de produção, esses sim são os profissionais, esse sim sabe cortar os sapatos, sabe costurar e sabe fazer, esse sim sabe ter prêmio de qualidade, do melhor sapato do Brasil, masculino, de qualidade e é democrata. E a e É, 2016, é a vida. custa dos lá, os caras lá que falam porta porteira? É não, é a custa de nós, chama cabra, é tá entendendo? Cearense, nordestino, tá entendendo? Gente. Vai contratar mais gente E aqui botou praga, não é vagas Como é que não é vaga se a empresa contratar mais 150 trabalhadores? Que é? Aí outra coisa, camarada Aqui em Camusim, como em qualquer local no, no estado do Ceará e no Nordeste É escurribação Porque o certo é o trabalhador se inscrever lá no CIMDT E aguardar a sua vaga E vir para a empresa realmente trabalhar Aqui não existe isso não O CIMDT lá não faz papel não Porque o cara vai aqui, arrumar um peixe Uma peixada maior Tá e isso é totalmente errado. O trabalhador se inscreve lá, o, o desempregado se inscreve no CINIDT, aguardando uma chance de um dia estar trabalhando numa empresa dessa, ganhando um salário mínimo. E, e, e o nosso papel do sindicato é reivindicar, é melhorar, conjuntamente com os trabalhadores. Não adianta você estar escondido, debaixo da máquina... Não adianta você estar, estar escondido debaixo da máquina e nós aqui gritando. Eles acham que é bonita. Aparece ah, o sindicato gritando mais outra vez lá na porta da fala. Camarada, você acha que nós gostamos de estar aqui falando balela aqui, cara? Ou, ou, ou verdades ou mentiras, como qualquer um pode julgar da forma que quiser? Estamos aqui, porque infelizmente é só esse modo que nós encontramos. Porque se os trabalhadores estiverem do lado desse Desse lado aqui, ah, o negócio é diferente, camarada. Aí o trabalhador vem deixa o currículo aqui, aliás, o desempregado vem, deixa o currículo na empresa, aí com o tempo a empresa joga no, na no, no mal xerifada, sei lá, na carro na, na, em, em qual canto, joga o currículo do trabalhador, nem descarta de uma forma mais regular, todos os dados do trabalhador estão ali para ir pro lixo, aí vem dizer, não, não era pro lixo não era, porque nós estávamos só guardando ali pra, ter, pra bater nos retratos e, e mandar pro, pro caldeirão do Rulbo, para ver se ganhar um carro novo ou a casa. Isso é mentira, mano. O respeito que eles têm é pouco, o respeito 10 anos de serviço, trabalha no mesmo setor, na mesma função e ganha o um salário mínimo e ainda ser auxiliar de produção, isso é dizer que é respeito. O respeito deles é dizer que não, nós estamos pagando aí a hora extra dos trabalhadores, não porra nenhuma, estão pagando a hora extra de depois de dois meses, o dinheiro já ficou defasado, camarada, o dinheiro já ficou defasado, hoje não temos um índice de inflação que é, que é relativo, aumenta e sobe não, mas se você receber hoje 5 reais, daqui a dois meses, 5 reais tem o as suas horas extras, isso vai ser pauta do sindicato, isso vai ser pauta aqui do Marcos, da Lília, do companheiro Antônio, meu, vai ser pauta de discussão disso aí vai ser pauta se senhora discutir essa questão das horas extras vindo contra cheque, e essa questão dos deficientes dos deficientes da gestante está podendo sair um pouquinho, cinco minutos antes que para evitar um acidente de trânsito numa empresa dessa, em frente como aconteceu de companheiras aqui, tá, aconteceu ser atropelado e em seguida morta tá como aconteceu vamos evitar, nós estamos pedindo que vocês tenham a sensibilidade e a consciência e o respeito o amor, aquela propaganda todos que vocês fizeram na caminhada lá que a empresa tenha isso que ela respeite o deficiente que ela respeite a mulher que está grávida ninguém está pedindo nada de mais não camarada. se os, cara, os seus supervisores respeitassem os trabalhadores conversassem mais com os trabalhadores e se o gerente os seus, os seus capachos eu garanto que o cara vestir de manhã a camisa mais feliz, vir trabalhar mais orgulhoso, o cara, vem, o cara já dorme pensando em sapato, o cara já dorme na produção, o cara puta que pariu, amanhã como é que vai ficar essa minha produção o cara com medo de perder o, o ganha-pão da família, e tem razão é o único emprego ainda decente ou indecente que tem que é na democrata porque o começo tá esculhambado, o cara entra lá hoje para trabalhar, assina a carteira só por dizer que assinou salário, tá entendeu? O comércio do Camusim sempre foi, né, dessa gestão, sempre foi esculhambado. Os patrões aí andam de ralux todo o tempo. É uma, uma branca, uma vermelha, uma azul, comendo lá na beira-mar o camarão. E os trabalhadores lá, como é que tá? As farmácias Camusim, a maioria das farmácias Camusim assina a carteira do trabalhador só por assinar. Só, não, você tem que vender esse tanto de, de remédio aqui. Então, infelizmente, os trabalhadores em procurar democrata porque dia 5 o dinheiro está na conta? porque tem um cartão de 120 reais ou 100 reais que vai ser descontado no seu condom-cheque, mas você tem essa opção. Mas, meu amigo, não é só isso, cara. Não é só isso. O nosso sindicato sapateiro tem 78, vai fazer 78 anos agora, e não é um sindicato, pela lei, como tem muitos aqui, Vamos estar aqui reivindicando na porta da fábrica até a empresa entender que essas reivindicações ter que vir pra cá pra fora e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, é só questão de tempo. Companheirado, é muito obrigado, boa tarde pra vocês, que tem um bom trabalho, eu sei que não tem, mas é o que eu desejo, porque como é que tem um bom trabalho com uma administração dessa? E outra coisa, ela demitir nesse gerente, amanhã vai ter outro, e pior, ou não, ou às vezes melhor um pouquinho, mas dentro... é, meu amigo, nós queremos pessoas que realmente saibam tratar pessoas, não que saibam tratar animal não, ninguém aqui animal não, nós somos Cabra, machos e mulheres guerreiras Ninguém é animal aqui não Merecemos respeito sim Merecemos respeito sim Então é isso companheirada Boa tarde para vocês Amanhã eu e o senhor Antônio Martins estaremos aqui na eu acho que só nós não vamos trazer Vamos conversar com vocês, trabalhadores Dia 22, é 22, é isso, Dia 22 Dia 22, na negociação lá em Fortaleza Na superintendência do trabalho. Vamos estar de frente com a empresa Com o jurídico da empresa, com a democrata Para mostrar nossa própria de reivindicação Sabemos nós Isso é bom você escutar aí, ó Sabemos nós Que na pauta de negociação a empresa diz assim Olha, isso é o sindicato que quer aumentar o salário de trabalho vocês assinados aí, que os com concordaram para o aumento de salário. Minha amiga, é vergonhoso o sindicato, nós fazemos assembleia aqui para aprovar uma ata e chegar lá só ter 50 assinaturas, 30 assinaturas, é vergonhoso, camarada. Vamos assinar, vamos protestar, mas não é porque dessa forma que não teve assinatura que não perder a, a, a guerra não, mas pode perder uma batalha, mas a guerra jamais. Aqui fora vamos não vão fazer, e se precisar do movimento sindical de Estado do Estado nessa porta da empresa. Só estamos esperando o pontapé para os trabalhadores. E até mais. E boa tarde.